Mas ó, só para vocês saberem, ele vem com esse com essa marca Merge, tá ó. Black Merge. Tá ó, tá vendo aí ó, Black Merge. Esse é o cartão. Ele é muito bonito, tá? É um cartão muito bonito, ó. Tá vendo, ó? Muito bonito. O Black Merit, ele é um cartão da cooperativa Cicobi, tá? Esse cartão, como eu acabei de, falando com vocês, ele faz parte do, do conceito de cartões do Brasil, que é ilimitado, né? Olha o José Guimarães, tá, tá assistindo lá, olha Roberta, aí sim, José, obrigado. <risos> um abração para você e pra esposa, viu? José Guimarães, está lá me assistindo, ó, lá. Então, o que acontece? O... Esse cartão do Cicobi, ele tem um, um apelo legal, tá? Logicamente que ele não é melhor, por exemplo, que o Uniprime, que o Unicred, devido aos conceitos que eles têm com o cartão, né? O Unicred, por exemplo, usa o spread Petáxi, é mais barato, usa o spread zero, é, isenta por gastos mensais, né? A pontuação chega até 2.5, né? Só que o Cicobi está chegando aí com o cartão Visa Infinity. E a bandeira Visa está vindo com muita força com os bancos. Então a gente pode se preparar que o Cicobi Visa Infinity deve chegar com uma força também grande, como o Unicred, para enfrentamento das cooperativas, tá? Pois bem, esse cartão, ele, como eu falei para vocês, ele vem nesse kit de boas-vindas, você vai, essa caixinha vai chegar para você Quando você abrir a caixinha, tá, ó Você vai abrir, ela vem escrito Dentro da caixinha vem assim, Cicobi, Cicobi é Card Black, tá, Cicobi Card Black Você abre a caixinha Dentro da caixinha, ela vem esse kit aqui, ó Então, ele vem, é esse, essa agendinha Essa agendinha vem uma caneta de metal E aí, ó, você pode ver que tá, ó Vem a, vem a canetinha, tá, ó você escrever de metal, caneta bonita, ó, né? E dentro da caixinha ainda, vem o quê? Vem esse kit para você ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vem tudo explicando para vocês, tá vendo aqui, ó? O, suna, o, suma, o, su, o sumário, dicas do Cicobi Card, ele vem aqui mostrando os benefícios, ele mostra para você o luxo que é o Mastercard Black, tá vendo ó oh, que, oh, que maravilha ele tem aqui o mastercard concierge cara ontem a live de amanhã eu quero falar com vocês na live de amanhã sobre o concierge porque eu tô assim desacreditado eu estou desacreditado do do mastercard black do mastercard black concierge cara que atendimento surreal surreal a forma que eles tratam a gente é impressionante. Do Mastercard Black Concierge. Tá? E esse cartão, gente, ele vem com a pontuação 2,2 pontos por cada dólar gasto, tanto nacional quanto internacional. E ele vem escrito aqui, Merit, por isso tem que tomar cuidado que às vezes o gerente da cooperativa nunca ouviu falar dele. Porque existe dois blacks, tá? Existe o black. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou falando com vocês, que eu, não, eu não, não preparei pegar o segundo black. Deixa eu ver se eu acho aqui meu outro black na mesa para falar para vocês dele. O Cicobi Black Merit existe dois blacks: o black normal, que é o black Cicobi, tá? Black Cicobi Card, e o black Cicobi Merit, tá? O black Cicobi Merit não existe em qualquer cooperativa, tá? Então, quando for falar com a cooperativa, que ver se a cooperativa trabalha com Black Merit, tá? Se a cooperativa falar não, trabalhamos com Black Merit, você avança com a abertura de conta. Apesar que eu vou indicar para vocês o um link aqui também, caso eu queira, no digital. Aí, digital, não tenho certeza é, dessa aprovação. Eu não estou achando Black Merit, que eu acho que ele está em outro. que eu estou juntando aqui os cartões para arquivar e eu não lembro onde que eu coloquei ele, mas está por aqui em algum lugar, tá? Mas, ó.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 O cartão pontua 2,2%, o spread é 0%, o dólar praticado é o comercial. E esse cartão tem um diferencial: ele vem com um seguro de proteção do cartão grátis pelo CICOB. Então, na fatura do cartão, ele vem um. um eu vou tentar mostrar para vocês: na fatura do cartão, ele vem um, um. Assim, seguro zerado, que ele não cobra o seguro, é de graça, tá? Então, o seguro do cartão. Ele é grátis para os clientes do Sicob e ele te dá também é, cinco cartões adicionais grátis, tá? Cinco cartões adicionais grátis. Então, ó, deixa eu só para vocês verem como que funciona aqui. Ele vem assim, ó, proteção perda e roubo de graça, tá? Você vai ver que ele não tem cobrança alguma. Quer ver, ó? Ele vem aqui, ó, tá vendo? Proteção roubo grátis, tá? É bem legal, tá gente? É bem legal, muito bonito é, o, o conceito tá, do Cicobi e os benefícios que o cartão te dá. A anuidade dele, eu vou falar para vocês que em tempo real, qual que é a anuidade, porque teve um aumento. Deixa eu ver para quanto que foi e já mostro para vocês que agora, tá? Então, pera aí que eu vou mostrar para vocês quanto que é a anuidade do cartão Cicobi, tá? Pera aí, deixa eu mostrar para vocês. Ó, deixa eu ver se eu acho que é a anuidade pra gente ver qual que é a anuidade dele, pera aí. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, esse daí é o cartão, tá? Ó, esse é o cartão. Deixa eu ver se ele fala de anuidade aqui. Eu acho que o meu não vem anuidade por causa do, que eu tenho um desconto por eles lá. É, o meu não tem anuidade. É, o meu não tem anuidade, ó. O limite, o limite é até generoso, tá, pessoal? 40 mil, Tá? 40 mil à vista, 40 mil parcelado. 80 mil reais. Né? A anuidade não tem. Azul, tal. É anuidade não, não tem, ó. Deixa eu ver no mês de fevereiro se tem anuidade. Mas não tem. Porque quando eu, te, eu tive um, Eu pedi na época pro gerente de isenção, me deram a isenção e nunca mais cobrou anuidade. Mas a anuidade dele, 12 de 62,50. Então, 12 vezes 62,50, né? Então, anuidade 750, tá? Do titular, tá? 12 parcelas de 62,50, tá? Então, ó, você vai pagar 12 parcelas de 62,50, 750 total, tá? Tá? E existe um programa de fidelidade que isenta por gastos. R$ 10 mil reais isenta a anuidade do cartão. No entanto, cada cooperativa tem as suas regras. Portanto, você pode tentar pedir esse cartão em alguma cooperativa e eles não terem o programa de isenção de anuidade. Tá? Então isso pode acontecer também com você, caso é, você venha pedir o cartão Cicobi, e não ter a isenção da anuidade, porque a cooperativa ela determina as suas regras, tá? Então o que acontece? Você pode é, ter o Sicob Black Merit nas que eu conheço, tá? É, Credi Cred Embrapa, Credi Embrapa, Sicob Credi Embrapa, Sicob Credi Citrus, Sicob Uni Uniay, Sicob Metropolitana Curitiba, Sicob é, Londrina é centro, Cicobi, Londrina. É centro. Cicobi, ouro preto, ouro branco, metropolitano. Cicobi, ah, contra Com crack, se com, com crack, né? Cicobi, Unibr. Tá, todos que eu estou falando tem, tem o Cicobi Black Merit. Tá, é, Cicobi, digital. Tá, Cicobi, região paulista. Cicobi, região centro. Tá? Ah, Cicobi, Campo Grande, Centro Cicobi, Maringá, Centro Mas esse que eu falei, sim, tem Cicobi Metropolitano Tem o Black Merit tá? E aí, é, vocês podem também tentar pelo digital Vocês podem tentar abrir a conta E perguntar para o gerente digital Se existe a possibilidade de solicitar o cartão é, do Cicobi, no caso, o Black Merit.